eu hum, tudo bem? Tudo bem, professor? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo direitinho, você me ouvi. Tô te ouvindo direitinho também. Graças a Deus, ó. Graças a Deus, muito bem. Que bom. Como estão as coisas, seus estudos? As coisas estão muito boas. Hum, a prática do que foi concebido de forma conjunta sendo praticada com outros coleguinhas em um momento histórico, não é verdade? Não assim como, para José. Ver a teoria aplicada na prática, no laboratório da vida e as coisas realmente uh, funcionando e melhorando. As ideias sendo aplicadas e trazendo resultados e contraste para pessoas que gostam dessas ideias e desses contextos, não é? Sim, exatamente. Não há nada mais... Acho que um dos presentes mais valiosos é uma ideia que, que, que expande e liberta aquele ser das possibilidades limitadas que ele, que ele via no momento passado. Graças a Deus. Então hoje hum. vamos... Para a lição 159. Hã? Sim, vamos. E, e, e, e, e engraçado, tem a ver, né? Porque essa lição 159, o, o, o título dela é a mensagem principal, né? Dou os milagres que tenho recebido. E eu me lembro que lá numa das primeiras lições, acho que foi na lição número 2, hum, eu não me lembro, mas teve uma lição onde você. Que o milagre é uma mudança de perspectiva, sim, então faz sentido, certo? Dou os milagres que tem recebido. A pessoa expande a sua perspectiva e assim pode ah, compartilhar isso com, com, com todos que ela quiser, exatamente. Uma perspectiva sim. mais abrangente muda toda a vida. Muda a forma com que se vê o presente, o passado e o futuro. E realmente é milagroso a maneira com que você recebe a informação e a maneira com que essa informação muda, você, hein? Sim. E na conversa, há alguns anos atrás, foi a conversa com o, o Elementar Baraquiel ele também expôs que, digamos assim, essa é uma função sistêmica de responsabilidade dele, que é a mudança de perspectiva. Mas eu sei que todos trabalham juntos para para isso também. Ah, sim. Cada um no seu quadrado ancião? Sim. É só que quem se, sente, se quem tiver alguma curiosidade quiser ouvir mais sobre isso, está naquela tá naquela conversa. Conversa com o Elementar ó. Quem tiver alguma curiosidade aqui no nosso trabalho Ou tá perdido Ou tá feito hein, <risos> Não é verdade? Ah, é verdade Graças a Deus Então, então Vamos lá, né? Perfeito Perfeito Então, dois milagres que tenho recebido Ninguém pode dar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 Graças compreendes? A Deus Graças a Deus Compreendes um que... Pode derrubar assim, você? Pode, claro, sempre, por favor faça seu... É assim O contexto de dar Ele não foi bem elaborado Por uma limitação técnica Na época que isso foi Foi escrito assim Dar também é usar Por exemplo quando você ganha hum, algo prático, um guarda-chuva, quando chove, a tendência é que você use o guarda-chuva. Isso Sim. também é dar o guarda-chuva. eu estou dando a proteção daquele guarda-chuva a mim mesma. Exato. Estou representando o uso do que foi me dado. Com isso eu ofereço Aquilo a mim mesmo E aos meios Entendi E a todos, porque afinal de contas Foi, foi observando Uma outra pessoa abrindo um guarda-chuva O primeiro guarda-chuva Que a, a, a ideia De se usar um guarda-chuva E da possibilidade de um guarda-chuva Se foi disseminando Isso mesmo Então a maior dádiva é o exemplo, como se dizem os orientais, né? Entendi, sim, sim. Só para alinhar, hoje nós temos mais dados, ó. Graças a Deus Sim, já, já já interrompi <risos> e já tá bom já, tô, tô tranquilo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 Recebe-os agora, abrindo o tesouro da tua mente, onde estão guardados e dando-os aos outros. Perfeito, assim Sim. A visão de Cristo é um milagre. O que isso quer dizer, José? A visão de Cristo, né, a energia crística, ela instiga... O amor? Hum? O amor é como uma frequência primordial que se manifesta e é moldada através das crenças dos seres. Uma vez que a visão de Cristo toca a essência dos seres, ela altera a perspectiva, pois inclui e transcende a interpretação do ser do que é o amor. Então ela é milagrosa. Entendi, um Entendi, Entendi. Entendi. Muito bom. Graças a Deus. Sim. Então, a visão de Cristo é um milagre. Vem de muito além de si mesma pois reflete o amor eterno e o renascimento do amor que nunca morre, mas tem sido mantido obscuro. Sim. A visão de Cristo retrata o céu, pois vê o um mundo tão semelhante ao céu que o que Deus criou perfeito pode ser lá espelhado. O vidro escurecido que o mundo apresenta só mostra imagens distorcidas em pedaços quebrados. O mundo real Retrata a inocência do céu Sim O céu É como um... Você, você não, não tem o jogo O jogo ele é um programa Não é verdade? Sim Jogo de, de computador Sim é, é mesmo um... qualquer jogo, né? É uma brincadeira onde vamos fazer representar certos papéis e seguir algumas regras e, e para fazer uma, uma uma uma peça, uma representa uma brincadeira mesmo. Sim. Esse jogo ele roda dentro de um sistema operacional. Ele é operacionalizado dentro das regras desse sistema operacional, Anchinha? Sim. É um um um é um, é um software rodando dentro de um software, hein? Sim. São softwares de camadas, ó. É, sim, rodando dentro de vários softwares, sim. Sim. sim. É, um, é um conjunto um, com ob objetivos comuns, que são integrados quase em um sistema de classes, hum? sim, exatamente um, um sistema operacional estável e bem otimizado ele tem regras consistentes que favorecem o pleno funcionamento daquela linguagem sim aquela linguagem ela é específica o céu é o que possibilita o funcionamento de todas as linguagens. Né? Essas linguagens, elas são um meio para a interação de todas as peças, como você bem trouxe. Então, quando se fala que a realidade é um vidro quebrado, não significa que ela é ruim. Né? Significa que que ela tem vários segmentos e várias maneiras, várias linguagens, né? Ah, entendi. E, e... Que o céu? então, seria o papel do computador de converter essas várias linguagens para a linguagem de máquina, que é 0 e 1. Um. O céu é como o sistema que operacionaliza essas várias linguagens. Ah, entendi. O sistema operacional, então. Sim. Onde o hardware é Deus, né? Entendi, sim. Não, assim, não? Entendo, entendi. Eu espero que tenha ficado mais claro, mas dentro das nossas limitações, ah, ficou, mais, ficou mais claro do que do estava que, do que aí. Ah. Si, si, si, si. Na <risos> sim, próxima entendi, a gente sim, faz não. mais claro, na próxima. Si, si, si. Tá bom, vamos abrindo os conceitos. Porque sim, do jeito que estava aqui ficou parecendo...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 Cristo não contempla nenhum pecado Pois ele não percebe pecado Pois não há pecado Não há quebra das regras Quando se tem a linguagem universal Quando se okay. fala a linguagem do amor Na linguagem do amor Em uma posição mais ampla do que todas as perspectivas Se nota um padrão estendido esse padrão não, não usa essa pecabilidade, né essa habilidade de estabelecer normas e regras do que é impecável ou não. Então é, é fácil de ver as motivações e os porquês e é fácil incluir isso na visão que Deus proporciona né? na posição de Cristo né? mas na nossa como nós usamos conjuntos de características, normas e regras é totalmente plausível compreensível perceber, julgar e até mesmo cometer pecados como se fossem a melhor escolha para cada momento, Langeão? Por isso se fala tanto do perdão de Cristo, José, e como fica... Ah, ai, quer dizer, eu ainda tô assim aqui, imersa na brincadeira, certo? Então, como ficam... como fica as contravenções graves? Que eu julgo graves, por exemplo... Ah, ah, qualquer coisa, um, um, um, um pedófilo. Ainda é uma contravenção grave. As lei dos, as lei, a lei dos homens não é quebrada. A lei onde o ser vai se conscientizar, se curar, vai compreender o seu ato, ela não é. ela não é refutada. Mas a frieza e a neutralidade para tratar esse ser que cometeu um erro, ela é baseada no amor de Cristo. É, já me veio a correção mesmo, Pai José É porque não é tratar aquele ser como um pecador O pró próprio termo está tratar, certo? Porque foi o segundo, o segundo parágrafo aqui Você está curado quando você dá a cura É, é, é, é tratar aquele irmãozinho como um, um ser que precisa de ajuda Tratamento, é, terapia, certo? Sim. de vez em quando o tranca certa Ele falou assim É tratar o ser que cometeu o pecado de maneira impecável. Sim, exato. Não quer dizer que a gente não vai isolar aquele ser da convivência com os seres que ele tenta uh, agir Medidas como predador. Medidas protetivas. Sim. É, você vai separar tipo o predador da presa, né? Sim. Mas você não vai punir você. Se eu estou entendendo bem, a, a intenção não é a punição, mas a... a, a a recuperação, digamos assim não há maior inferno que o inferno que a pessoa cria quando tem consciência dos seus atos é pesado, mas é verdade mas para que ele tenha essa percepção né, e essa universalidade sadia, ele precisa de um ambiente neutro para que o peso das suas ações seja transcendido, para que aquilo nunca mais volte a acontecer. Ah? Entendi. E, já que você estava conversando sobre os programas, ele só. O, o, o pedófilo, essa ideia de. de, de... De agir nesse nesse conceito de predador e presa né? do mais forte, mais fraco mais forte, abusar o mais fraco ah, essa ideia é uma ideia é um programa, certo? isso também é um programa que roda no sistema então eventualmente essa perspectiva pode não mais ser compatível com o sistema operacional eu não diria que é um programa mas é um efeito colateral que é funcionalizado por programas já existentes a ideia de, de, de ser predador, ela, ela é um efeito colateral de uma adaptação para a sobrevivência. Através de um campo de interação extremamente complexo, se julgou por meio de adaptação e isso era importante. E isso passou a ser uma característica para se posicionar como alguém forte. Isso é um conceito extremamente dissociativo, né? mas Sim. é uma realidade para esse grupo que comete tais ações. Então, o, o a Hum. A pedofilia ela não é um programa, ela é uma adaptação de uma série de outros programas, uma série de outras habilidades da personalidade que foram desenvolvidas em padrões não associativos, não saudáveis entendi, e é só mais um exemplo de padrões predatórios certo, porque também é o padrão do, do, do ser que tem poder e, e, e qualquer coisa cobra juros abusivos de quem não tem condição de acessar sim. Ah, crédito por outros meios e por aí vai é sempre esse padrão de, de, de, de, do mais forte ah, abusar do mais fraco sim um... Como que eu posso dizer? Existe to toda a linguagem, todo comportamento é uma linguagem. Entendendo a fonte do problema, o problema passa a ser solucionável, porque a gente tem o início e o meio, e podemos equacionalizar para ter um final e não ter mais condições para aquele início acontecer. Então, esta faculdade humana de intuir e transcender, ela é um tipo de solução para essas interações. O entendimento faz com que certos atos não sejam mais praticáveis. Não? A consciência faz com que certas ações não sejam mais hum, concebíveis, por mais que aquele ser tenha ressonância com aquilo. Então, nós vamos trabalhando e desenvolvendo a percepção dessas coisas com o foco dessas coisas não mais se manifestarem. Imagina? entendi e para José então o programa base que que fundamenta todas essas perspectivas que, que, que, que, dá, que cujo efeito são essas ações predatórias certo o programa base é a ideia de falta e separação hum. vamos vamos trazer uma definição para programas nessa interação psíquica tá bom tá bom Programas são uma espécie de habilidade. E as habilidades são. Uh, composto, compõem o aparelho psíquico. Elas já estão prontas. Algumas não foram acessadas ainda, outras já foram acessadas, mas não estão em pleno desenvolvimento ou plena maturidade. Mas elas são. Programas são. já estão todos prontos. Essa ideia é a ideia da, da, da falta eu diria que é um objetivo todo todo toda, todo programa tem uma função quando não dá função ao programa ele ele fica sem assim, objetivo Ele fica obsoleto achinha então, Mas, sim. na criação nada é obsoleto então nesse contexto de estudo o objetivo da funcionalização da falta trouxe uh, uma adaptação à psique onde vários programas que compõem a personalidade várias habilidades que compõem a personalidade tiveram esse foco esse objetivo né isso é um é, a meu ver um grande problema da interação e a adaptabilidade desta deste meio de de linguagem um, acho, transformacional, né? Esse meio de linguagem que tem constante crescimento e adaptação em conjunto, né, em paralelo à evolução humana, eu acho. Sim, está em constante incluir e transcender. Sim. Porque inclusive nesse momento, mesmo nesse momento, nesse agora onde a gente lê esse texto juntos, nós temos mais palavras do que quando esse texto foi canalizado. Sim, mais palavras Nós temos Pessoas em um contexto Bem diferente Nós temos um mundo Completamente diferente Graças a Deus Nós Graças estamos fazendo Deus. isso Em uma outra língua Uma língua Sim. que a meu ver Ela tem um, Facetas né, Que são positivas Para esse tipo de, de Desenvolvimento Teórico e filosófico Graças a Deus Graças a Deus, pois seja. Então, pra dizer A primeira frase Do próximo parágrafo é A visão de Cristo É a ponte entre os mundos O que isso quer dizer? Então, Cristo é amor né? Amor O amor é difícil de ser mensurável, mas ele é como um código base no sistema operacional, entende? O amor é uma das linguagens básicas de programação, é como se o sistema operacional de Deus fosse, tivesse várias linguagens base, né? o Windows é o, o, o DOS, não é assim que, não é assim que fala? É, então, tem Windows, tem tem, dos, eles, tem a base tem de, de comando, né? né? É, é sim. Tem diferentes uma... hardwares podem ter sistema operacional diferente, mas eles vão precisar de um sistema operacional para comunicar com é, a máquina. Tem... Isso, isso, eles têm diferentes hardwares, têm linguagens diferentes, mas tem um sistema que operaciona isso, essas linguagens? Não? Isso, tem um sistema que operaciona e tem e pode operacionar, por exemplo, como o software, né onde vão rodar outros softwares ali, você vai ser capaz de manipular aquele sistema operacional com mais liberdade. E tem também o que a gente chama de firmware, que são os programinhas embutidos, por exemplo, numa impressora, que estão ali fazendo a comunicação com o hardware da impressora, mas você não tem tanto, tanta capacidade de, de, de, de alterá-los, né? Você assim. interage através do do, do, do, do, né? do, do, do que você pede para a impressora fazer Mas você não tem tanto acesso Para tentar mudar aquele, aquele Por isso que chama é firmware né? Eles são firmes, programas firmes E os software são programas maleáveis Ah sim Então eu diria que O sistema operacional Ele funciona sobre Comandos base hum? eles, Esses comandos eles geram Interações e essas interações são modeladas para que tenha um para que uma linguagem visual um, mais complexa envolva o, o operador, não é verdade? Sim. Eu diria que a realidade ela é co-sustentada por todos os observadores, e o envolvimento dessa realidade se dá ao nível de complexidade compatível ao grau de consciência do observador que aqui é ressonante ao operador observador e operador para nós são sinônimos não? Sim. então o amor é uma, um, uma das linguagens de comando compatíveis com o sistema operacional chamado universo a universalidade ela responde a vários tipos de comando e um desses comandos é o amor o amor crístico é uma das maneiras de literalmente interagir com o software chamado vida não é assim então você foge muito do, do tópico com a José, ou você pode falar um pouquinho das outras maneiras? Ou posso, que posso. Só, só vou ah, concluir por que, que a visão de Cristo faz essas pontes. Porque através da visão de Cristo, de Cristo você, você consegue transcender a sua perspectiva e acessar novos comandos com uma espécie de aspecto criativo né? você transforma sua, sua interação sua linguagem você é conduzido é transcendido a ter ideias a ter maneiras você é um operador do milagre da alteração da perspectiva a lógica mas a lógica é como descrever. É como se a lógica concreta e abstrata elas estivessem juntas. Quando você usa a lógica concreta, uma via de mão dupla traz assim seu retorno à lógica abstrata, fazendo com que você literalmente viaje né, e acesse novas fórmulas de manifestar a lógica concreta. Máximão é como se você tivesse ciência de que o problema que você está resolvendo depende de um maior número de, de análise, mas a parte que você resolve aumenta o seu acesso a, ao, ao resultado maior. Essa é uma, uma outra linguagem do Cosmos. E Entendi. aí, a gente vai. Tem mais outras, mas com calma. Tudo bem. Sim. sim. Essa... Pode ser uma outra conversa. Sim, a gente está adentrando a semântica dessas classes de interação do psiquismo. E assim que a gente ter um mapeamento mais, um, mais, mais completo, a gente pode adentrar esses conceitos que vai ficar bacana a pessoa praticar essa análise né, de si mesmo através dessas linguagens observando como que essa como que se formou a sua própria estrutura né? seu próprio sua própria consciência que essa ciência comum ela depende de certas comunalidades, de certas percepções enquanto indivíduo, mas ainda assim enquanto representante da espécie minha. Entendi. A gente vai, vai falar mais sobre isso. isso. Não, mas esse próprio processo de, de, de uh, estender a sua visão, né? Dos milagres que tenho recebido. Então, Dá e estende a sua. Você usa, você dá a si mesmo, então você usa e também estende a sua visão aos, aos outros em, em comunalidades. Sendo você mesmo, sem fazer força, nada do tipo. É? Eu entendo, o meu entendimento faz com que aquele padrão esteja disponível na minha caixinha de ferramentas chamado Psiquismo. E ele é colocado em prática à medida que eu julgo, isso importante, yeah? Entendi. E, e que você tem vontade também, então, não, não é obrigação. Não. Yeah. É, literalmente, o exemplo, uh, como exemplo, né? E faço sem fazer força, huh? Graças a Deus, yeah? <risos> Graças a Deus. Uh.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 por vezes esquecidas e nunca capazes de obscurecer a luz que brilha no que está além delas a santidade foi restaurada a visão e os cegos podem ver Sim. É, foi usado o termo mundo para estabelecer dimensões né? foi usado também uma narrativa muito ampla, mas a gente pode trazer isso para algo mais palpável, né? A ponte entre mundos, quais mundos? O meu mundo, o seu mundo? Imagina? Então, o mundo seria uma dimensão interativa. Sim. E, e pode ser, inclusive, por exemplo, qualquer dimensão interativa, a minha casa e a rua, são Sim. Duas dimensões interativas. Sim. Onde, dependendo do foco, e do observador, algo muito importante pode ser algo simples, como um vulto. Compreende, E Isso inclui também, então, por exemplo, a, a dimensão interativa né, aqui e o mundo astral, por exemplo. Pessoal. E a dimensão dos sonhos, tudo isso. Qualquer dimensão interativa em qualquer escala sim sem medo e nas microescalas também então por exemplo a, a, a interação entre uh, eu né eu essa a minha consciência aqui que representa uh, as consciências celulares e tudo que me compõe então é essa interação também entre entre com, com a dimensão é, celular isso com o mundo, digamos assim, do, do, dos organismos unicelulares, das bactérias que nos Isso. compõem, e inclusive as interações com os vírus. Isso. Então eu posso ter uma interação amorosa, harmoniosa e pacífica com o coronavírus, por exemplo. Sim. E o corpo vai responder dessa maneira, Pajussé, sem um, entrar em... em, em... Como é que eu vou dizer? Sem entrar em processo de doença? Sim Dentro da linha de raciocínio que você traz Mas isso depende da maturidade Das habilidades que compõem A personalidade do ser Entendi Não, eu não disse para deixar ninguém culpado Porque eu não sei nem se eu conseguiria né, Fazer Sim. isso Mas apenas para para entender se é possível Sim, é possível então é possível organicamente o, o meu corpo acolher um vírus como eu acolho um, um, uma pessoa nova que interage comigo. Sim. Com, com entendimento, com compreensão e, e isso não vai então um, ativar o, o sistema de, de, de autodefesa. Sim. O antivírus. Sim Entendi É como ter uma política de imigração desenvolvida, acolhedora e, e... e Como é que eu vou dizer? Inclusiva Sim, eu diria que o vírus é um mensageiro persistente, hein? Entendi Mas é, um, é, de certa forma, um, um, um imigrante, digamos assim Um mensageiro com, com, com visto de mensageiro com... Sim Fez sentido, Pai José. Mas, para não nos culparmos se não somos capazes de, de atuar com essa. dessa maneira ainda, certo? Senão. Que é esse papel do perdão, né? Não, não me culpar se eu, se eu desenvolvo. Se eu, se eu pego uma gripe. Sim. Se você ficar doente. trate de si. como alguém que ficou doente. Se você se culpar, é porque. Há necessidade de mais maturidade para habilidade chamada culpabilidade. Tem Aí sentido. você vai estudar e vai buscar ajuda para amadurecer essa habilidade para que você não tenha problemas ao procurar um culpado para tudo. Às vezes você não tem todos os dados. Aconteceu porque aconteceu, eu não tenho essa resposta. Se o problema não é solucionável, ele não é mais um problema. E eu vou focar em algo que traz melhores resultados. Eu, eu diria que é uma temática um, gerativa, que gera novas, novas ideias, interpretações e formas. Já. Entendi. Então não tratar, nem, não tratar nem a si mesmo, tem o um coleguinha com qualquer padrão de culpa, é, vergonha... A... Essa não é a linguagem de Cristo. Né? Exato. Entendi. Entendi. Senão, se você tratar o coleguinha com linguagem de culpa e vergonha, você não, tá, não vai estar tá fazendo a ponte entre os mundos, não? Exatamente. A ponte entre os mundos é, é tratar quem, quem precisa de tratamento, né? Não é pecado ficar doente. Não. Não é pecado estar imersos a efeitos colaterais, de efeitos colaterais, dos Entendi. quais você está interagindo da melhor maneira que você consegue. Hã? Entendi, então não é pecado ficar doente, não é pecado pedir ajuda, não é pecado é, depender de ajuda. É, é... A ideia de pecado... Ela seria mais A ideia de pecado Ou autocrítica hein? Seria mais Uma ideia Voltada à imperfeição É Sim Então Se é imperfeito É impossível cobrar Como perfeito Se não está completo É impossível usando lógica básica cobrar como completo então a ideia de pecado é apenas a evidenciação de que o sistema não está completo não foi testado ele não está ah, não é não está pronto para o uso ah. então houve pecado houve pecado porque a precisa de mais mais estrutura precisa de mais mais mais base mais fundamento hein? então a é, é muito é, é, é de tirar esse peso do termo pecado hein? é mais pecado é, é pecado porque não está impecável é mais leve entende entendi pecado porque não foi perfeito só isso então não é esse mesmo peso né? se não parece que você errou, você será excluído ou algo sim. desse tipo não, você errou, obrigado você trouxe dados para a gente melhorar o funcionamento das coisas né? sim, ou naquele, no sistema onde o mais fraco ah, é preso, do mais forte você errou, você vai ser o predador vai te pegar chato, né? Então você vai virar um predador e se erras, continua se comportando como um predador. De Isso si mesmo, chama, certo? Tanto de si mesmo quanto estruturalmente falando. Porque, por exemplo, você trouxe o exemplo ah, do, do, do crime contra os direitos humanos do pedófilo, não é? Sim. É, esse é um predador, que continua se comportando como predador, pois ele acha que isso é sobreviver. Só que ele ah, não se vê forte o bastante para fazer o ato de predação né contra alguém forte como ele. Entendi. E ao mesmo tempo, porque alguns... Ah lendo alguns relatos eles ele têm a consciência de que aquilo tem alguma coisa que não está bem com eles ah, mas é, é, esse medo de se mostrar vulnerável e ao se mostrar vulnerável é, é ser virar presa de exatamente outro então é um sistema de predação onde a, a postura de predador é uma postura concebível em comparação a outras ideias a outros comportamentos porque por mais que o ser não goste e não tenha paz naquela posição outras configurações são tão inaceitáveis que o contraste faz com que aquele ato seja aceitável para aquele ser Entendeu, o entendi é complexo as redes de interação funcionam interligando muitas classes dentro do psiquismo compreender as motivações faz com que nós tenhamos dados para melhorar o ambiente fomentando uma estrutura melhor para o desenvolvimento da humanidade em si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 Isso, dou os milagres que tenho recebido Graças a Deus Amém, E com isso Deus a Deus. gente se torna um representante de Cristo hein? Entendi, um mensageiro Exato Entendi, muito bonito É isso aí então a gente vai ficar para a próxima. Obrigado por hoje, hein? Gratidão para prazer.